Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Depois do último post que eu falei sobre o uso da água termal na depilação, eh, chegou bastante pergunta questionando por que, que a água termal pode ajudar né, na depilação. É, muita gente tem alergia à lâmina de barbear, de depilar, né? E a pele fica em estado, às vezes, de, de calamidade pública, vamos dizer assim, tá certo? A água termal, ela ajuda porque ela é anti-inflamatória, bactericida, e ela pode suavizar bastante a pele. Então, ela evita aquela alergia à lâmina da gilete, tá certo? É, você pode utilizar uh, esse processo... Principalmente antes de fazer depilação a laser, que eles pedem para você fazer a, a depilação com lâmina. E muita gente chega com a virilha em estado de calamidade pública. Então o pessoal que trabalha com depilação pode usar água termal Liotte que vai ajudar muito com as suas clientes, tá bem? Bom dia, boa tarde e boa noite.